Mas eu, eu vou pegar a avenida, eu vou até ali na esquina, viro e contorno e saio aqui para pegar a rodovia. Moacir, Moacir Vieira. É Moacir, Vuel. o rapaz enganou. O é, rapaz lá enganou. Da ponte para lá é Moacir Vieira. É. Depois que é o um brinco. É isso aí que atrapalha. O senhor falou aí, é uma verdade. Mas essa, essa avenida, olha para você ver, agora vamos, vamos, vamos só clarear. Abraão Brick aqui foi depois que eles fizeram o um viaduto e teve acesso a esse bairro que era Leporás. Na época do Manuf foi o, o grande.. É, é, Desenvolvimento aqui foi esse leporar. Era muito criticado. Era, era Chaparral, Chaparral. Chaparral, que, é que é. eles apelido aí um pouco, de, é. querendo é. criticar a obra, que foi um dos maiores conjuntos habitacionais de Franca. Aqui, Abraão Brinca é, é da, do, do viador vou pra cá. cá. é. Tem um moço ali pra cá, deixa eu ver se eu passo pra lá. Eu, eu vou passar agora, aqui, ó, aqui tem o. Um esses conjuntos habitacionais que iam continuar. No outro lado da avenida, sabe? Quando eles conversaram lá, eu falei assim, reverendo, está na hora de apresentar aquele projeto lousado. Chamou o Nelson, Nelson Gomes Duarte. Nelson Gomes Duarte é uma pessoa que precisa de ser lembrada sempre está vivo entre nós, mas ele é o responsável pela creche do Samaritano, pela construção do Samaritano, pelas construções da Igreja Central, pelos templos aí do é Nelson Gomes Duarte. É, são pessoas que marcam a história, né? É. Eu conversei com ele há um pouco tempo, tirando histórias. Ele, o tal de Heberi Clare, era uma dupla que trabalharam junto com o doutor Nestor, Aqui tem o clube aí, os campos, mas olha o tamanho dessa avenida que é o Leporaça, é uma outra cidade, tem muitas cidades pequenas aqui de Franca ao redor, que não tem o tamanho e a população que tem esse Leporácia. É, é muito grande. Aqui mesmo. deve ter mais ou menos umas 100 mil pessoas que residem aqui. É um O bairro muito grande, eu vou pegar essa avenida. Tem, tem um magazinho Luiz aqui, hoje. E aonde que não tem ah, magazinho Luiz? Aonde não tem magazinho Luiz? Estou aqui com o presbítero Teles, Jairo Teles. É um amigo que nós estamos andando aqui falando do que a gente conhece. Não é uma preocupação de fazer um, um registro, é, tácito, claro, de tudo que nós tá estamos fazendo, Mas é, a gente vai falando por alto, né, Abuso. Estão andando nessa avenida aqui, nós vamos até lá embaixo, nessa avenida. Vai surgindo, vai surgindo, vai ah, surgindo assuntos, nós vamos trocando ideia. Trocando ideia. E Vou a ser. troca de ideia é uma coisa muito boa. Aí. Por que que é muito boa? Aqui nós vamos lembrar da dona, é, a mãe do, do pastor Reverendo Marcelino. Dona... Otalícia. Ot Otalícia. É uma senhora que foi Grande guerreira. guerreira. Fundadoras do trabalho aqui Sim. da igreja Peniel. Ela teve um período é. que era dentro de casa. Depois é, na casa dela. A gente foi desligando, desligando. Essas é, coisas precisavam é. retornar. A gente tem um grande sonho da nossa chegada na frente lá em 86, 87. É um sonho para daquilo aquilo retorne da cidade de França. Quanto de mangueira que tem aqui nessa avenida, rapaz? Que beleza, ó. É. Ué, não precisa comprar tá manga, não, é? Aí, ó. só trazer a sacola. Essa, a sacola. Isso é para o brinco aí, É, né, ela, ela vai até lá embaixo. É. Hoje já entra no isso É, aqui é a saída Para Ribeirão Corrente Aqui? É, é ué. Só que lá na frente, né? É, ué, vai sair de... Ribeirão Corrente Vinte e poucos quilômetros Aqui Olha ah lá a, a, a Franca, como é que está espalhada Aqui nós temos vai... Palmeiras aqui pra frente, o um outro bairro e tem muito que construir. Daqui 50 anos, você vai ver essa cidade como é que ela vai estar bonita A ah, Franca, eu não troco Franca por nenhuma cidade. É, aí, ó. Isso é avenida. Avenida dos grandes, tudo urbanizada, né? Aqui, a direita o que é, aqui é é Luísa, né? Aqui? Moreira por lá de lá, isso aí. Não, isso é Leporácio. Construções alturas. Aí, ó. Ei, você tem, mas é muito progresso, é muito é, é, progresso. Você, você é tem feito progresso. isso com a Dona Eunice, eu Tete? O que é? Colocado a Dona Eunice no carro e dar uma volta pra conhecer Frank? Fred? Pô, esse é ah, muito é. raro. A Dona Eunice é mais caseira, ah, viu, aí, Dá uma volta e fala assim, poxa, é isso aqui é vai ter um sobrinho que mora aqui pra cima. Isso é muito bonito. As avenidas de frente. Aqui vai embora. Vai embora. A gente fica pensando que cidade. Tudo. Depois que eles inventaram o tal de carro, tudo ficou perto. Ah, sim. Tem bairro longe, tudo é, tudo é perto. Tem cidade longe, aí... Aí eles, eles tentaram impedir os carros de andar pelo petróleo, mas graças a Deus está abaixando. O pessoal não está sabendo fazer conta. Há 15 anos, 10 anos, o litro de gasolina era 4 e tantos reais. O pessoal esqueceu disso. Olha, olha para você ver que a avenida é grande. Quanto Mas essa Boca. é longa mesmo. Longa. Avenida Abraão Brisma. Aí, ó. Essa tá parecendo é. a avenida Anguera lá em Goiânia. E vai embora. Nós estamos filmando. A Igreja Evangelho Brasil para Cristo é, o Cateta do Catita, Altevir Catita E os outros irmãos Um deles aí é o nosso vizinho lá no sol Altevir O Disputada está dando Ó, Agora chegamos aqui Já vamos pegar uma outra avenida Olha bem que, que aí é se eu não souber voltar, é. aí o senhor chama a Meire, viu? A Meire não, não conhece isso daí. Ah, conhece, já foi professora aqui? É. é, você é, não vou, fala da Meire não, a Meire conhece tudo. Aí, ó. Ela que ensinou o senhor, não é, foi? É, mostrou os caminhos, da gente. Vamos pra frente, né, Térgio? Vamos lá, nós vamos conversando e o tempo vai passando. De semana tem que ir para Piraçu É um pouco tempo já, tá tudo mudado. Né? Eu quero fazer esse, esse, esse trajeto dentro desse mês ainda com um amigo. Com okay. quem? Reinaldo Moreira. Dom... Tá não, Reinaldo Moreira é dono da supermercado Moreira. Ah, os filhos dele da Brasil para Cristo. Aqui ó, o que é uma construção da Avenida? Vai parar no ó Dando oportunidade de crescimento da cidade. Aí rasga pra cima, aí. Um presidente da república chamado Washington ele falava que administrar é abrir estradas. Corretíssimo. É. Olha, você vê isso aqui. É um loteamento aqui, longe e perto. Para quem tem carro, tem ônibus aqui na porta. Olha aí, embora aqui. E muito bom. Isso é né? Sossegado, tranquilo. Aqui ah, é. deve ser ruim para a moçada vir à noite, embora. É, traz alguma preocupação para os pais. Hoje, o com esse tal de celular? Você está sabendo aonde que está andando? Ah, com sim. quem está? Olha aí. Olha aqui, ó. É um quadro de, de esporte. Vai a, a franga crescendo. Podia voltar por cima, na outra avenida. Eu não vou voltar porque a gente não pode. Olha aqui! Ah, é vazamento. Ainda tendo um problema aqui, sabe? mas é. Tem que organizar. O supermercado Luísa. Deve ser. Começa pequena assim, até. É, poucos anos isso aí já está crescendo Nasceu é. o mercado Gomes Começou é. com uma portinha é. aqui. As crianças estão indo para a creche Cada um com A trouxa é. Aquele ali já está com um cachorro Estou filmando o outro lado da avenida. É. O carro tá bom, hein, pastor? Hein? O carro tá bom, né? Esse carro tá.. Bom. É que falam, não. Agora não já vamos descer. Tem que descendo aqui a avenida. Ah. Franca. Franca do imperador aí, ó. Tem muita área verde ainda, precisa de ser preservada. Precisa de ser preservada. E essa plantação de coqueiros aqui, isso aqui é muito bom, saudável, porque ele dá coco e alimenta as aves. Então, é um Estamos andando. Chegando de novo aqui no Leporá, atravessando aqui o córrego. Nós então, vamos entrar num lugar que você não conhece muito, mas eu conheço menos ainda do que você. É, então, só vai juntar nós dois e vai conhecer é, o museu. Aqui, ó, isso aqui é a capela. Oh! É senhora da parecida. Como é que é? Auxiliadora. Auxiliadora. Aqui nós temos um, um bairro Palmeiras. Palmeira é diferente do é Paineira A Paineira Está é? lá no Paineirão Esse é o Palmeiras? É, aqui é o Palmeiras Ali em cima né? Eu evangelizei o um moço Lá em, em Novo Hamburgo Hoje Depois ele se tornou diácono Lá da igreja da Betânia Só que hoje ele está na Assembleia De Deus, o filho veio para Assembleia E aí foi junto é. Ele mora aqui nesse bairro. Luiz. Onde é lá a antiga painel, que era da Pazona, quando ele é proprietário. Certo, é. Isso aqui daqui a é um tempo. Se me colocar 20, aqui, pastor, já. eu tenho que jogar no GPS para chegar em casa. Ah, esse aqui é o cartão do. De... O senhor conhece tudo? Conheço. O senhor sai todos os dias? Não, não é uma pessoa que eu saio. É. Eu não posso mandar muito hoje, eu não estou ah, é, fazendo essa estipulina. Ô, Teles, se a gente voltar pelo, pelo, pelo Leporace. Abraão Príncipe, mas nós estamos passando no avenida que nós já passamos, né? Ah. Então a gente poderia aqui, nessa saída aqui, dar uma investida lá no lado, lado de Cal. Isso aqui nós vamos pegar o Portinari. Lá embaixo, Santa Maria. O pastor Décio mora por aqui. Aqui tem a igreja. Eu vou a última vez que eu vim na casa dele. A igreja Piniel. Como é que é? A igreja Piniel para cá. Eu estive aí, eu, eu ajudei na construção aí do Piniel, na... Quando fui a época de sentar os pisos. Eu ajudei aí, um sou Ocides, outros já. Ali eu sou firmido, sou gentil. É. É um grupo que ajudou a trabalhar, é. trabalhou ali. O dia da inauguração Vão. eu tava presente. Pastor, o, o senhor lembra lá de Pedregulho, o senhor montou a mesa administrativa, que eu fiz parte, eu e o Livinho? O Livinho, o Livinho era filho do senhor corolando. Cariolando. É. Cariolando? Era, ele era primo do Jonas Bergamin. É. A esposa dele era o... da igreja? Né? Não. Não, os dois eram da igreja. eu sei como é. que chamava a esposa dele? Florinda Florinda Cariolando Tentei lembrar o nome dele Ele cortou meu cabelo muito tempo é. eu cheguei em Franca Lá na casa dele eu Tava uma cadeira lá Um, um lençol lá, lá No da. Na... A, mãe, a mãe do Livrinho era as esposa do senhor O Orlando era um espetáculo de mulher Certo, falando uma simpatia é. muito grande com ela. Aqui uma outra avenida. Essa avenida tem uma história porque aqui embaixo é que iniciou o trabalho do Imã. O que é? Imã. Daquele instituto de medicina lá do, que, que é do Bertel um é. Ah é? É. Aqui começou. Oh. Hoje tem um movimento grande aqui, o Portinari. Aqui já é o Portinari? É. É o Adiel mora por aqui. Nós estamos passando por fora dele, sabe? É, ele mora aqui pra é. cima, aqui certinho, certinho. Não... É um bairro que eu não consegui identificar, gravar. É. O sabe que o é, então. samaritano tem uma creche aqui, né? Ele administra uma creche, né? Sim, aqui. aqui é. é, tudo administração. Todas as creches, a única que é. Aqui, vou passar aqui filmar mais a parte externa aqui do bairro de Portinari. Ele tá achando que estou perdido, eu vou sair lá na casa dele daqui a pouquinho. Aí ó. Já pedi muita garapa aqui. Yeah. Um pouco de tubulação para o córrego aí, aqui. Isso aí para quê que é, pastor? Isso aí para fazer o córrego. Ah, é? Tubulação. Então, mas será que mais é. tempo será que tá exposto aqui? Ah, isso aí já deve ter uns... Tempo já. Ah? Agora, aqui em cima, é portinário para lá. E vamos passar aqui no... Será que é tropical isso aqui? É tropical lá em cima. Eu vou filmar mais aqui é essa parte É verde Porque Precisa de preservar, ah, olha aí O solta aqui está bem judiado, né? Está Não Precisa doar Com Atenção eu, eu tenho uma linha de pensamento pro asfalto Não sei se o senhor vereador é concorda o asfalto, o povo tinha que pagar ele, o MEPA, com um X tempo, vamos por 20 anos. Aí 20 anos tem que ser uma coisa de qualidade. Depois de 20 anos, o povo pagar de novo. Você entendeu? Porque a própria prefeitura não, não aguenta ficar reformando isso. Isso é, isso é o que eu penso. Mas o povo já paga demais o... É. Não sei, mas a é. prefeitura, se você quer ter qualidade, a sua casa está sempre reformada. A prefeitura, pelo tanto que ela arrecada, ela tem que dar o asfalto digno aqui, bom. Não, não, é ou porque. O IPVA é porque dela, é o IPTU. É porque, não, é porque não vai bem feito. É, o aqui, isso aqui uma tem uma lei. Isso aqui ter, ter... tem 20, 30 anos. Então, Essa deveria tem uma lei, um X é. anos, tinha de aguentar. É, mas não aqui... tinha aqui. ter reparo, não. Mas eles não estão cuidando direito. É porque é mal feito, né? Não, esse asfalto aqui tem 30 anos de, de, de, de, de, de uso, você calcula bem. Você pergunta o pessoal aqui, só fica fazendo remendo. E tem que fazer um trabalho melhor. Depois de um tempo, vamos fazer um serviço melhor. Olha, isso aqui, para cima, é o bairro Fortinário. Dentro tem um de casa que nós temos aqui. Chegamos no tropical aqui, ó. Bairro tropical. O, o, o, nós pagamos a luz, a água, isso tudo é para melhoria é, é, é da, da cidade. Nós não precisamos de pagar mais, de ficar pagando as fotos. Você já pagou as fotos, você precisa de ficar pagando as É a minha esposa também tem essa ideia, mas Dá o problema é que a administração que não é boa. É. Aqui tem um outro bairro grande. Então, vamos sair aqui, vamos pegar a camisa do Portinari e vamos sair lá na frente. No, no... Podemos sair até Se Você nunca passou por aqui. Vamos mostrar para você onde a gente vai sair no, no Guanabara. Quando falava Guanabara, você apressava em presídio, né? É. Entendeu? Lá no Guanabara, lá no Presídio. Hoje Guanabara ficou ali bem localizado. Ô, ô Teres, pouco tempo eu cheguei em Franca, mas eu vi as mudanças muito grandes, principalmente naquela avenida Júlio ali, ó. Ah, Franca... Aonde que eu, tinha? Ficou? Eu particular, eu particular, eu não conheço mais Franca. É, olha que, que avenidona que nós estamos aqui no tropical. Foi que inventaram Semanaque, o GPS né? ficou fácil, né, pastor? Eu não, não uso o um tal de GPS, não, mas é, ficou bem mais fácil. Não, mas o senhor vai num lugar, é. numa viagem, vocês o não Aqui, ó, nós estamos pegando aqui, ó, é um bairro novo, que precisa, aqui precisa de ligar o Guanabara com aqui, fazer um, um, um é outro viaduto, é rasgar uma avenida grande aqui, aí, ó. É, mas o é. prefeito tem serviço demais. Tem muito serviço. Agora, nós vamos pegar o Orlando Tompi. A... Cante do Portinari, viu, avenida. Eu passei Não isso aqui. vai pegar muito... É. Eu passei muito aqui, sabe o quê? Na. Na terra. Isso aqui era terra, aqui, eu já empurrei carro aqui, ó. Como é que era? Caravan agarrado aqui nesses. Ah, só o andou, aí. andou, andou, já chegou na porta de casa. Ah, é. que chegamos na Cândido do Portinário. Aí em cima, lá, é o Cândido do que nós vamos pegar a lateral dela, que é a alça. Saindo do porás. Vamos chegar até na do Guarabá. É que o senhor está ali, vindo ali, ó, pensativo, empurrando a bicicleta. Queria colocar ele aqui. Dá uma pra ele aí, ó. Que é, senhor, querendo querendo Querendo... É, é, o senhor está subindo ah, tá para lá, só para o É. Mas coitado, ele está... Desceu, o tá está voltando. O senhor já fez muito isso aí ou não? Já. Atende bicicleta não, O senhor bastante. sabe que é uma bicicleta. É. Né? Beleza. Você ah, tá... ah, e como aquele ali? Ah, encosta aqui do lado de cá? Aquele ali está aí, né? e não, não. leva devagarinho. aí. devagarinho. o Terry, aqui é café. Café. Você lembra disso aqui ou não? Não. Ah. Ah, Sim. É aí, ó. que isso aqui era de quem? da é, fazendeiras... Itaê, a a Flamboiã. Ela vai crescendo, crescendo, depois de um tempo ela... ela se precisa de retirar. Nós podemos passar pela Avenida chamar, é, Guanabara, entrar no Guanabara, mas eu acho que eu vou ir pela Avenida Cândido de Portinati, Ah, já vamos já embora. Vai. Aí já desce lá. Aí e... já encerra, né? É. Eu tô à disposição do senhor. Eu tirei, eu essa, manhã, eu tirei Ai, essa manhã... Eu tirei essa manhã para Olha bem essa área aqui, precisa, olha Olha que precisa. coisa tirada. É olha aí. Olha que coisa chique. É. Eu tô olhando aqui, ó. Lá é a Vila São Sebastião. Isso. Aqui para trás é o... Tropical. Tropical. Eu vou até fazer um, uma, uma coisa aqui meia para a gente registrar esse momento. Olha, olha aqui, beleza. Daqui um tempo, nossos netos, vão ver que isso aqui está tudo construído. Olha lá, fala assim, aquilo ali tinha uma fazenda lá, ó. Olha que fazenda. Que olha. Fortuna que deve valer isso aqui. É. Pertinho da Franca, né? gravando. Nós estamos aqui entrando na alça da Guanabara, entrando na avenida Abraão Brit. a avenida tem que ligar o farol, né? O carro? É. Não, não precisa. Agora não precisa não? Não, não precisa. Só quando é pista única. Mas a. pouca gente tá sabendo disso, viu? É. Nós informamos, paramos na base e esse que dera a sua é. orientação. Eu sou, eu sou, um farol de É, cada um. Aí ó, essa parte aqui está toda para ser construída aí. Vou aqui. Tem um botoqueiro aqui que vai atravessar, tranquilo. Tá aí ó. Eu tô filmando para a gente ver que o outro lado já tem construção. É o Santa Luzia ali, né? Em cima ali é o Santa Luzia. Ei, hey, você não sabe nada dessa franga, Ter? Não, sei. Santa Luzia ali, ó. Aqui na esquerda. É, a Vila Nova pra lá é o Santa Luzia aqui. Vila São Sebastião aqui, eu. eu não conheço também. A Você tá falando assim, eu um não conheço nada. Essa pista ficou muito boa, né? Pista dupla. Um espetáculo. É aqui na, na boca da noite até é perigoso para dirigir, muito movimento. Aqui é São Sebastião. São Sebastião passa por São Joaquim do outro lado, não é? Sim. Aí já desce ali, pega o Termino, de São Joaquim. Aí eu tô... às vezes, às vezes quando eu tô por aqui, eu, que minha cunhada mora. Para frente ali no. na chácara de São Paulo, por ali, às vezes eu venho, passo pouco pela rodovia, ou pelo fundo do São Joaquim. Vamos subir aqui na São Sebastião? não Então nós vamos subir aqui. Então nós podemos sair ali. A Vila Nova? Não, no fundo, não não tá para cá. É. No fundo São Joaquim. No fundo do São Joaquim. Entendeu? Deve sair por ali. vai fechar e eu tô achando é bom porque aqui é o viaduto que tem a alça da da avenida aqui ó como é que chama essa avenida indo aqui é para cá é Francisco Marcos. é indo aqui sai no fundo do São Joaquim sai no fundo do São Joaquim joga ela pra ela obrigado Aí, aí ó, isso aqui. Tem uma rua aqui que você não sabe, aquela rua ali ó, tem o um nome de Milton Cristiano, doutor Milton Cristiano, eu que dei o nome. Ah é? Na época é, o senhor era vereador? É, filho da dona Alzira e do sul do Futebol. do Wagner Campos, professor. Aqui, ó. aqui eu vou aqui. atravessar, vou passar, vou passar aqui na avenida, vamos Mano, lá na, na avenida. O que manda, pastor? Na avenida. Uh, vou passar lá na igreja Peniel, na Betânia. Então aqui pertinho. Tá vendo, Ficou bom? Hotel Trajano, Hotel Trajano Soíris, da família dele. Ah, tá na Administração é administração, quantos anos que tem? Na verdade, foi Hotel Trajano de Soíris. Soíris faleceu. E eu estava trabalhando aqui nessa região na Ele me chamou lá no posto e falou assim, Pastor vem cá, vou dar uma água para o senhor, eu trouxe lá de Araxá, me deu uma água, não sei se aqui é bom os rins, aqui eu tinha o meu amigo Adel Pop, Adel Pop, Sim. Né, ele adotou comigo, né? vamos passar aqui na, nessa rua, aqui. como é que chama essa rua, Ricardo, Helena. Carlos Vileno. Carlos Guilherme. É a rua da igreja presbiteriana. Esse templo da igreja é mais antigo do que o templo da central. Esse? É. Ah, é? É. E aqui tem a mão de pessoas muito. Tá, mas, não, mas não, já não tinha a central que foi construída aqui? Até. Você não viu a, não. a entrevista do Reverendo Nicanor, não? Não, eu não É Lá eu, no é, templo. Você presta atenção daquela entrevista que vai falar Ele construiu, chegou aqui Construiu primeiro Esse templo Depois que ele foi construir A igreja central ah, O templozinho E o Benedito Simões A gente tem que dar a mão A palmatória Ele doou os dois terrenos E eu quando era pastor da central Que nós recebemos os terrenos estrutura. Vamos deixar esse motorista de carro passar, que ele está trabalhando, que ele está apressado. E aqui está o templo da igreja é, Vila Nova, é, é a igreja presbiteriana Betânia. É o templo mais antigo de Franca. O templo, a, a parte do, do. como é que chama lá? Do, Fizeram um, templo, um é. limpo esses dias aí. Fizeram é ladrão. uma visita? É. Eu passei muitas vezes aqui. Bom. Tinha tantas pessoas ali, aqui, nesse bairro. Isso aqui era por causa da estação ali. Tinha muito ferroviário. Entre esses ferroviários, o Sr. João Lance, que trabalhou na, na, na Morgiana, Sim. a Dona Helena Lance. Né? E muitas outras pessoas. O Malvinho é vivo ainda, né? Sim, tá, é, no tá no lar. Está no lar. Ali já é a... É a, é a estação. Uhum. Estação. Você andou na Amorjiana até? Uh, uh, então chegou, é. chegou lá em Campinas, baldeação. de ação. e o papai. Aí de repente eu me perdi com meu pai, mas deu um trabalho para achar, só de pulando de, de vagão em vagão. Viajar daqui a São Paulo, sabe quantas horas gastava? Quantas horas? Tem uma ideia ou não? Não. Ué, mas o senhor. A noite toda é. O senhor sabe tudo, É, é Porque é, a noite toda, a noite toda é curta. É curta. 15 horas. 15 horas. 15 horas. Uma vez eu falei é para minha Nova. cunhada, falei para minha cunhada, ah, vamos de. Vamos de Murgênia para São Paulo, já tinha com medo. É. Já vai distraindo. A escola, barão, quase me. Barão aqui, ó. Tirei o diploma aqui. É, é mesmo? Sim. Quem é que era o diretor da época hein? Certo. É. Certo, certo, eu não recordo. Sei que meu professor era o Hélio Palermo. Vocês gravaram porque depois eu fui ser prefeito de Franca, né? Ó, Hélio Palermo, então... e hoje eu trabalho. É. Hoje eu trabalho. Sou parceiro junto com uma sobrinha dele, uma advogada nessa área de, de NSS. Eu conheci ela dentro da agência do NSS. Faz mais de cinco anos que nós estamos juntos, trabalhando. A Irani, a dona Irani, é, é, tinha lá o do, doutor, professor Peixoto, é, eu vou vou pegar essa pista de cá que eu vou dar uma voltinha aqui na estação, porque se eu não passar na estação, você que está me vendo aí... Ah, não, aí, mas o senhor vai na estação... É, ó, aí eles vão falar assim... É, Roy, não. Se eu vai na estação, o é. senhor sure, vai lá no, no gabinete do prefeito, já temos de acabar com aquilo ali, que ele está tendo uma vergonha para a cidade.